MANTRA DE MUDANÇA DE VIDA A minha vida, a partir de agora, fecha um ciclo e inicia outro, de plena felicidade e bem-estar. Mudo para um caminho positivo, na plenitude da luz e pureza da minha alma. Não deixarei o medo me guiar, as minhas forças são preservadas, para minha nova vida no caminho de luz e felicidade, eu amo meu novo ciclo de vida sou feliz e hoje se inicia abaixo de Deus e do universo toda felicidade prosperidade e saúde para minha vida, a minha vida a partir de agora fecha um ciclo e inicia outro